Está começando mais um episódio do Shunk Inovação em Foco e hoje vamos dar vida aos robôs. Já falamos sobre as garras, que são as mãos dos robôs, e hoje falaremos sobre seus olhos, a visão artificial e por isso estamos aqui hoje com o pessoal da Infimum. Hoje estamos aqui com o Eric Santos, que é o diretor-geral da Unidade Brasil, da Enfimon. Ah, Para quem não sabe, a faz parte do grupo Stemmer, um grupo alemão. É, ele é engenheiro computacional pela Unesp, mestre em sistema de controle em tempo real pela UFSC, tem mais de 24 anos de experiência em automação industrial, sendo seis pela Enfimon. Estamos também aqui com o nosso colega, o Bruno Feitosa, que é especialista da linha de garras e acessórios para robô ou toda a parte de automação na Shunk. E claro, com a nossa podcaster <risos> Isabela Momesso. Eric e Bruno, sejam muito bem-vindos ao obrigado, nosso Mar... podcast. Muito obrigado. Obrigado, Marion. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade. É isso aí. Bom, como eu falei para vocês, vamos dar vida aos robôs. O robô, para quem não sabe, né, é sempre bom a gente estar tá falando. O robô industrial ele é surdo, cego e mudo. E a gente tem que fazer das as ferramentas para que esse robô ele possa ter a interação no seu meio de trabalho. Então, a gente já falou sobre as garras da, da Shunk, que são as mãos né, que vão fazer todas as manipulações, e agora a gente vai falar sobre a visão. Eric, antes de mais nada, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre vocês e sobre a Infymon. Quem que é a Infymon? O que, que a Infymon faz? Até para nosso, o nosso público aqui conhecer um pouquinho melhor sobre Legal. vocês. Uma vez mais, obrigado pela oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui, principalmente dividindo um assunto tão interessante quanto a visão artificial. Ah, rapidamente, a Infymon é uma empresa que nasceu espanhola, mas hoje é alemã com 35 anos de experiência, dedicação exclusiva em sistemas de visão artificial. Basicamente, o nosso dia a dia é como você disse, e disse muito bem, fazendo uma analogia, é colocar os olhos no robô. Então, fazendo uma analogia com o corpo humano, eu tenho as mãos e os braços, que seriam as garras, né? E aí eu tenho os olhos, que fazem com que o robô se aproxime um pouquinho mais do, do ser humano ali, do, do que é o ser humano. É claro que eu tenho que deixar bem claro aqui que... Não, não existe nenhuma máquina mais potente e mais importante do que o ser humano. E nunca nada vai substituir o ser humano. Mas é, a, a visão artificial tende a ajudar os robôs a fazerem trabalhos repetitivos. É, um, um ponto que, que você falou muito bem, né? É, a gente sempre menciona, tem algumas atividades que elas vão ser impossíveis... É do, da robótica substituir o ser humano, né? Principalmente hum. quando ele usa tem que usar a, o intelecto dele né aquela, aquela inteligência do ser humano nas suas atividades. E a gente vai deixar o robô aqui para fazer todas aquelas atividades que são repetitivas, né, Bruno? Você uhum. sempre, também, é, a gente sempre tem trabalhado em processos aí de, de automação, então a gente sempre vê isso, né? As atividades são repetitivas, geralmente são aquelas que a gente mais trabalha uhum. a linha de automação. É, eu acho que toda automação por completo é um conjunto robótico, né? Então, um braço, garra, mais um sistema de visão, ele acaba sendo um facilitador para um processo. Então, você tira um operador ou tira um profissional ali da função repetitiva, Coloca um robô para fazer esse processo E a pessoa ela fica livre para outras atividades aí Que agregam mais valor no processo da empresa Exato. E que seja menos repetitivo Que tenha menos risco à saúde desse profissional É, exatamente Perfeito. É porque, porque hoje em dia a gente vê ainda muito na indústria nacional né Vocês, A gente tem rodo, roda o Brasil todo aí é, Ainda a gente vê muitas atividades que é, o ser humano exerce Atividades que que são repetitivas e que podem causar problemas para o ser humano no futuro. Né? Então, é... imagina você trabalhando oito horas por dia, é, fazendo, pegando uma peça num ponto e colocando é. a peça no outro. né? Nossa. Ou você pegando uma caixa cheia de peças, e aí onde entra a visão, é, é, pegando a peça para você fazer um carregamento de máquina. Né? É. Então, é, tudo isso daí é algo bastante é, importante da, da robótica, de uma forma geral consequentemente, a visão. A gente vai explorar um pouquinho, né, que hoje, durante... Ou, algumas aplicações bastante interessantes que Legal, a gente já viu sim, aí no, no, no, no dia a dia nosso, na, na indústria. Mas ainda voltando a falar sobre a, sobre a Infarmon, conta um pouquinho para mim sobre a, a estrutura da Infarmon global, mais ou menos quantos funcionários a Infarmon tem, até para o pessoal entender uhum. um pouquinho sobre, sobre a estrutura, tanto aqui do Brasil, quanto do mundo. Legal. Fala um pouquinho para a gente sobre Legal. isso. A Infarmon é parte do me da, da, da Stemmer Member Group, né? E essa Stemmer faz parte de um grupo chamado Prime Pulse, ou seja, o, o pool de investidores Prime Pulse é um grupo alemão que tem mais de 5 mil funcionários com faturamento de 2021 de 1.3 aproximadamente 1.3 bilhões de euros. É uma empresa bastante sólida, bastante grande. Aqui no Brasil nós já estamos há 12 anos. Temos uma equipe, se somarmos todos os que são diretos e indiretos, com 28 pessoas e trabalhamos com dedicação exclusiva à visão artificial. Nós não somos uma empresa de sensores que temos câmeras e visão artificial. Nós temos aí a, a no, no nosso DNA, a, a visão artificial. A gente já acorda e dorme pensando na visão artificial. Até de olhos fechados a gente pensa <risos> na visão artificial. É importante. E o que é legal é que cada dia mais a gente tem visto né, aplicações em conjuntas, né seja ela, é, é, por exemplo, só a visão, mas cada vez mais a visão junto com garras, junto com os robôs é, dentro da indústria. Né? Então, é, por exemplo... Eu tenho visto o, o Bruno trabalhando em alguns projetos aí bastante interessantes De manipulação de bin picking né? De bin picking, para quem não sabe É quando você pega a peça dentro da caixa Guiado por uma visão é, artificial Sim. né? Então é um, é um produto bastante interessante Que a gente tem, tem visto cada vez mais aplicações, né Bruno? Isso, é, vem crescendo muito o número de aplicações na parte de bin pick Até clientes que, que pensam de uma maneira de fazer a manipulação de peça Num berço fixo, num local já conhecido acabam alterando para a ideia do bin pick por dar mais facilidade ali no processo você dá uma dinâmica maior, né você não deixa o processo amarrado então acho que o, o sistema de visão aí está é, vindo bem, bem forte aí no mercado é, nesse ponto que o Bruno tocou, se me permite, Mário, colocar uma informação importante o setup é algo muito interessante, né? imagina que você produza numa máquina 3, 4, 5 tipos de peça com um bin picking você pode, não precisa fazer nenhum tipo de setup né? Ah, se não tivesse o sistema de visão, você ia ter que fazer ali a indexação Sim. das peças para o robô poder ir buscá-las, né? Mas ah, quando a gente coloca a câmera, o setup passa a ser mais rápido, mais repetitivo e, consequentemente, a, a repetibilidade e, e a agilidade da máquina vai aumentar. É, a gente a gente vem falando do conceito bin picking, pessoal. Só para vocês entenderem, para quem não está é, nos vendo e para quem não conhece o produto. Imagina o seguinte, você tem um, um, um sistema de produção onde você vai fazer a carga e descarga de uma máquina, né? Então você decide colocar um robô para fazer essa carga e descarga. Esse, esse produto ele pode vir no, numa, numa esteira, onde você vai pegar de uma esteira e colocar na máquina... Ou ele pode vir, por exemplo, dentro de uma caixa de formato aleatório. Então, imagina o seguinte, você tem uma caixa cheia de pedaços ou tarugos de aço ou, ou os blanks que você tem para você fazer a usinagem ou fazer o, o seu processo. A câmera, ela identifica a peça. A gente vai falar um pouquinho sobre os, os modelos de câmeras lá na frente uhum. depois, o Eric. E aí, o robô vai lá e ele é guiado pela visão. Ou seja, aquilo que a gente vem falando, né os olhos do robô... São as câmeras que estão instaladas nesse sistema e, consequentemente, fazem com que o robô vá lá e pegue, exa pegue exatamente essa peça. É, então, só para contextualizar um pouquinho sobre isso daí. E quais são os principais produtos da, da Infaimon, é, de uma maneira geral? Claro, são as câmeras, mas é, eu acredito que devem ter algumas divisões, né? Sim. Você pode passar para a claro. gente um pouquinho sobre, sobre Basicamente, isso? Basicamente, até para dividir a informação... Quando a gente fala em sistemas de visão artificial, a primeira coisa que vem à mente é justamente a câmera. E para nós, a câmera não é o protagonista do sistema de visão. É engraçado falar isso, né? Vamos colocar uma câmera no processo, mas não é o protagonista. O protagonista no sistema de visão é a iluminação. Então, 70% do, das dificuldades que a gente pode encontrar de um sistema de visão para implementar um sistema de visão artificial vem da iluminação. Então hoje nós temos uma linha com mais de 35 mil itens, que vem desde conectores a, para visão artificial até câmeras 1D, 2D, 3D e 6D, que é o caso que o Mairon estava comentando do beam picking, né? Então, esse é basicamente a nossa linha de produtos ali. E qual que é o carro-chefe hoje, quando a gente fala de câmeras, né? E, 3D. E 3D, são câmeras Sem 3D. dúvida alguma. E, e o contexto, contextualiza pra gente um pouquinho o que, que é uma câmera 3D, só para o pessoal entender um pouco. desse sistema. Quando a gente fala em 3D, a gente está falando em três dimensões, né? Então, se eu tô trabalhando com uma câmera 2D, eu uso só o X e o Y. Quando eu preciso pegar a profundidade da, da peça, ou seja, a distância da peça, eu preciso do eixo Z. Então, se eu precisar do eixo Z, eu tenho que ter uma câmera 3D. E aí, o que difere o nosso produto é que a nossa câmera 3D, que, é um, que a gente chama de GoKator, ela é um sistema que já é embarcado, ou seja, não precisa de um controlador externo. Ela é uma Smart Cam 3D. Por isso, sem dúvida alguma, é o nosso carro-chefe hoje e, e cada vez mais vem crescendo e evoluindo no que diz respeito a novas funções, novas uh, habilidades e novas funcionalidades. E para você ter uma câmera, como que você faz a integração dessa câmera no, no, no processo como um todo? É simplesmente você vai lá, pega a câmera, coloca lá no processo, ou, ou, ou é necessário que que seja feito um estudo sobre luminosidade, sobre o ambiente onde que ela está sendo instalada, como é, que, como é que realmente roda esse processo aí da, uhum. da, da, da instalação de uma visão artificial dentro do processo de, não, essa de pergunta, manufatura? Essa pergunta é muito interessante, Mário, muito importante, até obrigado por fazê-la, que muitas vezes a gente... Ah, na na Infima nós temos a cultura de falar que... É melhor falar que não dá do que não deu. Nós não somos uma empresa de sensores que temos câmeras no nosso portfólio o nosso único produto são as câmeras então eu não posso dar o, o luxo de errar não posso ter o luxo de errar então como funciona o nosso ciclo de trabalho nós temos toda uma metodologia onde em 100% dos casos a gente faz o teste antes de efetuar a efetiva, a efetiva antes de efetuar Engasguei. Antes de <risos> realizar a efetiva instalação do sistema, né? Uhum. Através dos nossos integradores, a gente faz todos os estudos de viabilidade, a gente gera um relatório, esse relatório a gente compartilha com o, o usuário final, e aí a gente faz a implementação. Mas o segredo do negócio é, tem que ser testado. Se não testar, não vai dar, a chance de não dar certo é grande. E tem que ser testado em um ambiente real. Porque quando você testa em cima de uma mesa, por exemplo, eu tenho uma peça branca, vamos, vamos usar o exemplo da caneca da Chunk. eu tenho uma peça branca em cima de uma parte preta, o contraste é muito grande. Então, com isso, facilita muito. Agora, imagina vocês, vamos pegar aqui, vou tomar a liberdade de, de pegar o numeróis aqui. Agora, imagina vocês se eu quiser fazer uma inspeção preto em cima do preto. Isso dificulta bastante. Então... Por isso tem que se testar, talvez aqui em cima da mesa eu consiga fazer, porque eu vou, vou virar a câmera, vou mostrar e tudo mais. Agora, e no processo? Uhum. E na fábrica? Como que a gente faz? Né? Então, essa é um, uma preocupação. Por isso nós temos um laboratório, onde todas as aplicações, sejam elas robóticas ou, a gente chama de industriais, com esteiras, com todos os tipos de iluminação, a, todo o set de interferências, interferências UV, interferências IR, enfim, todo tipo de interferência, a gente testa. Então, em resposta à sua pergunta, o segredo é realmente testar as aplicações. Uhum. Tá. É, hoje a gente sabe que a indústria 4.0 é um conceito que está bem forte no mercado, né? Então, principalmente pós-pandemia, né? que O pessoal vem com essa ideia de otimização de recursos. Então, a gente sabe que todo o tempo ali é precioso, né? Então, quando a gente fala ali da integração de internet das coisas, é, a parte de IoT, é, a parte ali de comunicação entre máquina, robô, sistema, é, a gente sabe que tem muita dificuldade, né? Ter esse processamento rápido de informação. Como que o sistema de visão, o que você tem de recurso para poder auxiliar nesse processo da indústria 4.0? Legal, boa pergunta, Bruno. Obrigado, cara. É, são dois, eu, eu costumo dizer que são dois moldes de trabalho. Um, o sistema smart. Ou seja, aquele sistema que já é meio que pronto uhum. Você só vai arrastar as, as, as ferramentas Então eu tenho esse conceito Tanto no 2D, quanto no 3D Então eu só vou lá, simplesmente arrasto Eu quero ver se eu tenho o logo da Shunk Aqui no, na, na taça Eu venho, eu coloco uma ferramenta E falo, ó, esse é o padrão Tudo que tiver diferente disso, falha né? ah, Ou se fosse, que quisesse medir a altura Ou alguma coisa nesse sentido Então esse seria um sistema ah, smart E aí para fazer a integração, depende ah, tem gente que usa o PLC, tem gente que usa as próprias saídas digitais da câmera, mas a gente pode fazer de uma forma ah, mais ah, polida possível, colocando num, num, num PLC, colocando isso num, num SDCD ou, ou no que quer que seja. Então esse no conceito smart. Só que quando chega num grau de complexidade muito, muito, muito alto, ou onde a gente necessita de muitas câmeras para realizar a mesma tarefa, a gente costuma usar um sistema multicâmeras, onde aí existe um software computacional e um conjunto de câmeras, só que não smarts, um conjunto, um set de câmeras sem processamento. Então, vamos lá, tem tenho tenho um sistema que eu preciso usar 20 câmeras. Então, aí a, a gente costuma usar... Um, um, uma unidade de controle um, controle, um software computacional e mais as 20 câmeras. Agora, quando é para fazer um checker ou quando é para fazer alguma coisa mais, uh, como, como eu vou dizer, mais cotidiana, a gente costuma usar as cans É, isso, isso é muito legal porque isso abre uma, um leque de oportunidades gigantescos, né? Então, é. Quando a gente fala de. A gente está falando de câmera aqui numa indústria e a gente falou até agora sobre carga e descarga de é. máquina em, em partes, né? Mas é, outro dia eu tava vendo um vídeo que foi muito legal, é, por exemplo, da separação do, dos tomates, né? Os tomates vermelhos e os tomates verdes. Isso. Muitas vezes o pessoal imagina, pô, eu vou lá na feira comprar o, o meu tomate e tem alguém lá por detrás fazendo a separação um a um, né? Mas é, tem uma câmera por detrás disso, né? Sim. Que, é, é, é muito legal que, que eu vi, me conheço se eu estiver errado, mas a, a câmera, teoricamente, você tem uma esteira que os tomates eles caem, certo? E aí a câmera vai identificando e você tem como se fosse um... Alguém chutando os tomates, que eles são Literalmente. diferentes, é. E, é, e é mais ou menos isso, né? Você tem uhum. é um equipamento lá que, que empurra os tomates de, é, verdes, por exemplo, uhum. e só deixam os vermelhos caírem. É Exato. mais ou menos isso, né? Exatamente. É, é um vídeo de um integrador nosso, né? Uhum. Que que é exatamente assim, a cortina, ele faz uma cortina de tomates, uhum. onde o set de câmeras vai, vai olhando, onde tem o verde, ele vai, como você bem colocou, chutando... A, os tomates verdes para virem só os maduros, né? É. Então, isso é bem, é bem comum. Para vocês terem uma ideia, no mercado brasileiro, hoje o nosso um dos nossos maiores clientes faz inspeção de ovos. Então, o que, que é a inspeção de ovo? Para ver se o ovo está trincado, se o ovo está rachado, se o ovo está vazando, e caso esteja vazando, se é a clara ou é a gema... A, Faz a verificação para ver se tem duas claras dentro do ovo, porque aí tem um valor comercial... Duas gemas. Não, duas gemas, né? perdão. Duas gemas, <risos> duas gemas. <risos> duas gemas. Uh, porque aí tem um valor comercial diferenciado. Então, veja que a visão artificial, muita, muita gente pensa que é, é para um determinado nicho, mas cabe em qualquer lugar, em qualquer, em qualquer aplicação. É, porque, porque vale, vale a pena a gente frisar que é, quando a gente está falando de alta produção, é praticamente impossível você ter... Isso daí na mão do ser humano. Imagina o ser humano ele fazendo uma inspeção com uma câmerazinha ou com, com uma luz para ver se o ovo ele tem duas gemas ou não, né? Então, assim, é, é praticamente impossível você é, ter uma, uma produção em série desse, desse tipo de é, trabalho. É impossível, você tem uma Maron. ideia de quantos ovos, mais ou menos, são inspecionados por... Se você não tivesse número, Cara, eu não quero te colocar na parede, né? Não, Mas vai ser uma quantidade absurda. Eu né? já fiz essa pergunta... Para o fabricante de máquinas uhum. para o nosso fabricante de máquinas que utiliza o nosso sistema. Uhum. Ele falou que é impossível mensurar. Uhum. E eu vou te explicar o porquê. Uh, imagina, desde que você saiu de casa, você tomou seu café da manhã, praticamente tudo que você consumiu tem ovo. Exatamente. Praticamente tudo que você consumiu tem ovo. V vamos imaginar o seguinte: né? o Brasil hoje tem aproximadamente 220 milhões de pessoas. É, vamos dizer que pelo menos uma pessoa. cada um come um ovo por dia talvez seja mais porque como você disse o pão tem o, o os, alguns pães têm ovos bolo N N produtos N tem produto. ovos é. né então vamos pegar um número bem básico a gente está falando aí de pelo menos 220 milhões de ovos por dia é, eu, eu estimo muito mais não eu é. também estimo é. muito mais aqui é. mas, mas é muito é. ovo mas você sabe que eu vou eu vou reforçar eu tô pra eu tô para visitar esse nosso nosso parceiro, para felicitá-lo pela, pelas festas de finais de ano aí. E vou reforçar essa pergunta e eu prometo que se ele tiver esse número concreto, eu compartilho é, porque, com vocês. É, um negócio, é uma boa pergunta. É um negócio muito interessante, né? E, e também, você, a, a gente está falando do ovo, mas vamos, vamos estender aí para o tomate, para a indústria de uma forma geral. Imagina, eu, eu, eu, eu vi um vídeo outro dia de um fabricante de refrigerantes que 100% das latinhas elas são é, inspecionadas com câmera. Uhum. E se o logo ele estiver um pouco deslocado do ponto que deveria estar, ela tinha é rejeitada. Exato. Agora, imagina a quantidade de latinhas que são consumidas no mundo sendo feita uma inspeção de maneira manual. É impossível é você impossível. fazer isso, né? É, se você pegar estatisticamente, uma, o, o olho humano o, não foi feito para ficar... A vendo a mesma imagem o mesmo frame por muito tempo uhum. então estatisticamente se você deixar um operador com uma com uma esteira olhando as peças em duas horas duas horas e meia ele já vai estar tá fatigado então para ele vai dar igual ter o logo da que ou não ter o logo da Chunque o, o o olho humano é, é, é, é, um, é algo maravilhoso, o córtex humano é algo maravilhoso, mas ele não foi feito para trabalhar de forma tão repetitiva. Por isso é muito comum nas fábricas onde ainda não tem a visão artificial, é, que, tenha, que eles trabalhem meia hora ou 40 minutos, ou, independente do tempo lá, e aí a gente faça, a, eles façam uma, um revezamento mesmo, né? Troque de... De, de operador para evitar esse tipo de situação é, eu acho que esse exemplo do ovo e do tomate É bem interessante, né Então assim, como você a, Quais são as maiores dificuldades que você enxerga para fazer um, um projeto de alta complexibilidade Porque acredito que não é só o sistema de visão Não é só uma câmera Como você já disse no começo, que vai resolver o problema é. Assim, o que você acha que tem de dificuldade O que a ela propõe para resolver essas dificuldades É, boa pergunta, Bruno Uh, são duas situações, a iluminação, é... a iluminação é tudo no sistema de visão artificial, é, você pode ter a melhor câmera, mas se você não tiver uma iluminação que esteja de acordo às 10 da manhã e às 10 da noite, você vai ter problemas, você pode ter dois problemas se você não tiver uma boa iluminação, falso rejeito, que é um problema menos pior, porque você está tirando um produto teoricamente bom da linha, ou uma falsa aprovação, que aí é problema, aí é problema porque aí você está deixando passar um produto ruim. Então, quando você trabalha, ah, como a gente trabalha na Enfimel, né? Quando a gente tem uma oportunidade, a primeira coisa que a gente estuda é o entorno. Então, por exemplo, a gente olha se tem clarabóia, aquela, aquelas telhas claras na, na fábrica, porque aí a gente sabe que o sol vai passar. Uhum. Então, a gente faz todo esse estudo de, de iluminação, para que depois nós, podemos, nós possamos, então, definir o espectro, o que é definir o espectro? O espectro humano trabalha entre 400 e 700 nanômetros. Então, eu só estou enxergando aqui o que está dentro desse espectro. O que está fora desse espectro, como por exemplo, o V e R, eu não enxergo. Só que a câmera tem interferência nesse tipo de, de, de espectro também. Só, só explica um pouquinho para quem não, não conhece né? uhum. o que é o espectro e tudo mais, só para o pessoal entender um pouquinho melhor. Sim. É, o espectro é assim, cada cor tem um espectro. Então, por exemplo, se você pegar o vermelho, ele, ele tem 635 nanômetros. É, é como se fosse uma escala de cor, né? Então, com 635 nanômetros, você tem um vermelho. Então, se você não tiver... Eu só enxergo o, o, o vermelho da bandeira ali da, da, da Alemanha, porque está dentro desse espectro visível. O ser humano não enxerga nada, nada além de 400 a 700. Ah, então, se você pegar, por exemplo, um UV... O olho humano não enxerga. Uhum. Então, por isso, a gente precisa fazer esse estudo de, de espectro, né? Que a gente tem um equipamento que a gente chama de espectrômetro, que faz a, a, a melhor cor da iluminação com o melhor tipo de. com a melhor técnica de iluminação, e aí sim a gente garante a qualidade do sistema. Então, de uma forma geral, o Sol é inimigo do sistema de visão. Cara, você colocou uma, um, um ponto muito interessante. Não tem nada mais, mais poderoso do que a luz solar. Não tem nenhum sistema que, que eu conheça, né? eu, eu já levo alguns anos nesse, nesse mundo, uh, mas que eu conheça, não dá para competir com o sol. Então, quando você chega no lugar onde a gente tem aqueles raios solares que batem direto na peça, uhum. e principalmente se for uma peça metálica, que pode ter óleo, às vezes pode ter algum, algum tipo de, de gordura, alguma coisa nesse sentido, é, é impossível. Aí, aí, nesse tipo de situação, ou a gente enclausura o sistema, o que a gente não gosta de fazer, mas existem situações que uh, precisa sim, enclausurar o sistema justamente por esse, por esse, esse efeito. Né? Só para complementar, eu falo que a gente não gosta de enclausurar o sistema, claro, se a aplicação for normal, se a aplicação for colorida, aí sim, toda a aplicação colorida, a boa prática mostra que a gente tem que colocar a, a, a câmera enclausurada. Ah, legal. E... Olhando tudo isso daí, como que você vê a realidade da, da indústria brasileira falando de visão artificial? Uhum. Como que você está vendo hoje aqui o Brasil comparado? Com certeza você deve ter é, realidades globais. De novo, eu já, eu já dei esse número aqui, pessoal. É... A indústria nacional, a gente ainda está bem atrasado quando se fala, comparando em quantidade de, a densidade de robôs comparado à a, a quantidade de trabalhadores. Né? Então, a média global aí é acima de 100 robôs para cada 10 mil trabalhadores, enquanto aqui no Brasil a gente fala em torno de 15. Eu enxergo isso como oportunidade. Então, eu vejo que o Brasil ainda tem muito para crescer em relação à aplicação de robôs dentro da nossa indústria. Como que você vê a, a parte da visão é, dentro da indústria, porque muitas delas também não são utilizadas simplesmente com robôs. É, mas como que você vê a aplicação da, da, da visão artificial comparado com os pares globais aí da, da, da Infima vamos dizer? É, comparar com os pares globais, como a Alemanha, por exemplo, a Espanha... É meio justo, né? é, é um pouco é, complicado, porque concordo. Ele, eles têm ali um grau de um nível de produção muito mais elevado do que o nosso. Mas o que eu, venho, eu tenho visto ao longo do, do, do, dos anos é que ou a indústria nacional se adequa à realidade que a Europa já está adequada, que a Europa já entendeu, de que a qualidade é tão importante quanto a... a, é tão import, a qualidade é tão ou mais importante quanto o produto final acabado e a gente passa então a ter essas tratativas de que todo produto tem que ser inspecionado e todo produto tem que sair da fábrica igual. Uhum. Esse é o conceito. Se você está na Europa, por exemplo, se você pega uma embalagem de biscoito ou de bolacha, não sei em qual, qual região o pessoal vai estar, vamos falar dos dois para não entrarmos em problema. É, é bolacha aí. ou biscoito... Não importa. Não importa se você vai na Europa, se, se você pega as embalagens, e, a, e as embalagens estão diferentes, o mesmo produto com embalagens diferentes, você devolve uma e pega a outra. Por quê? Criou-se uma cultura que a qualidade do produto já começa pela embalagem. Exatamente. Então, se esteticamente o produto já não está de acordo, imagina vocês a, a parte do interno. Do consumível, Do Do consumível, né? exatamente. É. Ah, entendi. Então, é, é um pouco diferente culturalmente aqui a, a, a nossa realidade. Mas o que a gente vem, vem percebendo... É que, isso eu posso dizer pela infaimon nós temos aí um crescimento, isso é, é público, por sermos uma empresa a, de capital aberto, no Brasil, de 30% a 35% anual. Então, isso mostra que a gente só vende câmera, se está crescendo nessa proporção, é porque tem um crescimento. E eu acredito, esse é um feeling meu, Eric, que em cinco anos, que em cinco anos, em cada dez robôs que forem vendidos no Brasil, em cinco anos, em cada dez robôs que forem vendidos no Brasil, no mínimo quatro vão ter câmeras embarcadas. Porque a indexação das peças está ficando cada vez mais cara e mais complexa. Né? Então eu acho que ah, ah, é bem promissor o mercado. Ah, respondendo à tua pergunta, o Brasil é um mercado verde em visão artificial... Tem muito a amadurecer, tem muito a, a se tornar mais robusto, mas eu acho que nós estamos seguindo o caminho correto. Nós estamos indo para a industrialização e verificação de qualidade uh, de todos os produtos. Né? é isso, isso é um negócio legal, que e isso também vai um pouco de encontro com o que a gente já falou nos outros episódios, né que a indústria nacional ela, ela vem mudando o seu conceito de visão do que é o futuro. Né? Então, antigamente, a gente falava aqui no Brasil de que a automação ela é cara, era isso que a gente tinha. Hoje ainda, para alguns, continua cara, mas ela se torna necessária. Exato. Então, é, mesmo sendo cara, ela se torna necessária, porque antigamente as indústrias aqui do Brasil competiam com o vizinho que estava na mesma rua. Exato. É, hoje não, hoje ele compete com, a, com os países globais. Então, é, a globalização trouxe uma competição maior. Sim. E, eu, e o Brasil está num momento muito bom da, da, sua, da, da sua indústria, porque é, com os patamares de câmbio e tudo mais, facilitam que os produtos eles sejam fabricados mais aqui no Brasil. Sim. E, por exemplo, eu vejo por, aplicações de, é, da, da, das câmeras muito na, na indústria do, agrícola, né? A gente falou aqui de ovos, a gente falou de é, tomates, mas devem ter em outras aplicações. Então, eu também vi, eu compartilho da ideia do Eric, que, que tem um potencial muito grande aí. O um, um amadurecimento da indústria nacional, ele vem, vem sendo cada vez mais, mais forte. É, e em todos os segmentos, né? Em todos uhum. os segmentos que você imaginar. Aqui nós estamos falando da parte industrial, mas tem também a parte, por exemplo, de câmeras de videovigilância, de câmeras de segurança, que garantem a segurança e integridade das pessoas. Por exemplo, hoje em dia tem sistemas... Que se você estiver uh, monitorando, com dois três segundos de processamento, você já consegue fazer o reconhecimento facial e buscar no banco de dados informações daquela pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa tiver algum mandato de prisão de contra alguma coisa nesse sentido a polícia já pode atuar e já pode trabalhar inclusive então, são... as câmeras de temperatura né Eric? na época do covid né, muitas empresas utilizaram as câmeras de temperatura para fazer o um monitoramento de quem estava entrando na, na, Exato. na empresa né é foi um foi um foi um, um momento bem conturbado né bem triste para a nossa realidade fica aqui até meus sentimentos a quem assim como eu teve algum parente a ah, perdido nessa nessa pandemia mas as câmeras tiveram sim o seu protagonismo e ajudaram muito, principalmente em aeroportos, hospitais, onde instalava-se uma câmera que mirava, que olhava o, o, o ser humano e media exatamente aqui, ó, nesse ponto, que é onde é o ponto correto pra gente poder medir a temperatura humana. Pra quem tá ouvindo, aonde que é o ponto aí? Fala só, só ah, é entre os olhos? Entre os, entre os dois olhos, uhum. né? Entre os olhos aqui, ah, exatamente aqui, a câmera buscava o rosto da pessoa e, e aí mostrava exatamente o ponto certo, a temperatura. E claro, avisava de uma forma bastante delicada e bastante... para não constrangir a pessoa, uhum. que ela estava em um estado febril ou com febre, que aí na, até então, naquele momento, era um dos indícios que nós tínhamos contra o, o Covid, né? É, legal. É. Momento complicado, mas assim, de novo, a automação entrando dentro do nosso hum. dia a dia, onde a gente menos espera, Sim, né? sim. Tem um ponto que eu acho que é importante a gente estar tá falando, que é, a indústria nacional ela vem se desenvolvendo, e o que é mais legal que a gente tem visto, não somente a indústria, mas também as instituições de ensino. É, tem um ponto muito legal que a gente vinha conversando antes de, de começar o nosso episódio aqui, sobre o SENAI. Né? O SENAI ele vem fazendo um trabalho muito forte a nível nacional em relação à implementação de novas tecnologias, é, inclusive falando sobre fixação de peças e ferramentas, mas também para a parte de automação. É, existe um projeto é, nacional do, do, do SENAI, é, onde bancadas didáticas com uma simulação da indústria, ela vai ter robôs guiados por câmeras com manipulação de produtos é, através de um parceiro nosso, é, onde já, foi, já foram fabricadas algumas bancadas, mas que vão estar instaladas em praticamente os, o, todos os estados do Brasil. Então isso mostra a importância da, também da, da, do ensino, né? porque... O jovem de hoje vai ser o empresário de amanhã, Exato. ele vai ser o, o, a, a pessoa que vai estar na indústria amanhã. Então, se ele tem acesso já a essa informação na, na base, é muito melhor para ele, lá na frente, ele conseguir aplicar isso daí no seu dia a dia. Então, é, é de muito orgulho que a gente está fazendo parte desse momento da, da, do ensino brasileiro. É, que o que o Brasil realmente est está investindo é, nisso daí para a capacitação dos nossos jovens que ah, vão estar na indústria, né, Eric? Exatamente. É, esse projeto do Senai é um projeto como o Myron disse que nos, nos trouxe um orgulho muito grande. Inclusive agradecer ao nosso parceiro a Xtolebtronics pela oportunidade de e pela confiança também, né, de nos ter dado a, a essa tratativa. E a, essa esse projeto do Senai mostra basicamente quatro ou cinco sinergias da automação, então mostra desde lá de trás como fazer um pedido até como um robô agarrar a peça e colocar e paletizar e fazer todo tipo de inspeção então isso é algo que a gente ficou bastante lisonjeado ah, eu tenho a impressão que vai para quase todos os estados do Brasil, quase todas as unidades do Senai vão ter pelo menos uma bancada dessa e, e realmente um trabalho muito bem feito e eu até compartilho com vocês aqui um dado ah, bem interessante, o Maron comentou do futuro eu não tenho dúvida alguma que o futuro ah, todo mundo vai aprender com os sistemas da forma que tem que se aprender, os alunos vão sair de lá capacitados, mas nós já começamos, nós já começamos a colher frutos desse trabalho. Por incrível que pareça, as poucas bancadas que já foram instaladas, que eu não sei informar quantas foram, né, ah, já começamos a receber ligações solicitando cotações porque foi visto no SENAI a aplicação funcionando e aí o próprio aluno sugeriu que já está fazendo estágio ou que já até trabalha na empresa e a empresa entrou em contato conosco já pedindo e, e não foram poucos contatos. Então isso mostra que estamos no caminho certo para é, o presente e para o futuro. De novo, como eu falei, né, o jovem vai ser o futuro empresário, uhum. o futuro... É... A, a futura é pessoa que vai estar lá na indústria, né? Então ele, ele tem que ter acesso ao que tem de mais novo no mercado. Sim. E essas bancadas aí são fantásticas e trazem um pouquinho sobre isso. É, eu acho esse ponto do, de, de ter implementado né, essa célula dentro do, das instituições de ensino é que há 10 anos atrás, quando eu estava fazendo técnico, se falava em robô. Mas era uma coisa muito distante, ninguém tinha acesso tão fácil, né? Era um futuro. Sim. E acho bem interessante falar que o futuro é o agora. Então, hoje é a, a, a gente tem a possibilidade de ensinar os jovens utilizando não só os nossos produtos, mas o conceito de automação e ter o que tem disponível realmente no mercado ali de fato para ser utilizado para ele ter esse contato inicial. Justamente isso, ele sugerir ideias ou ele fazer um projeto. Então, acho isso extremamente importante. E é, o que eu acho mais importante em tudo isso daí é você tirar da cabeça desses jovens que estão indo para a indústria a colocar para eles exatamente a diferença entre preço e valor preço é simplesmente Perfeito. aquilo que você uhum. paga valor é aquilo que você agrega geralmente a indústria ela tem que olhar muito bem isso daí o que valor está sendo agregado dentro do meu produto Perfeito. o preço ele tem que ser uns claro ele é importante com toda certeza não estou falando que ele não é importante mas ele tem que ser um, um segundo fator de julgamento. O primeiro tem que ser o valor que ele está sendo agregado para aquele seu processo produtivo, consequentemente vai gerar um ganho de preço do seu produto, vai gerar uma demanda maior, sua produtividade vai melhorar e vai atender. E é só assim que a indústria brasileira vai continuar crescendo, que vai continuar colhendo os frutos. Claro, é, concordo plenamente. O, o preço é um dos fatores determinantes, mas eu acredito que quem investe em uma automação... Investe visando um produto final. E a lucratividade tem que vir desse produto final. Uma hora de máquina parada por um produto que pagou-se um pouco mais barato, muitas vezes já justifica esse, esse, esse revés no investimento. É, então tem que sempre visar o produto final. Exatamente. É isso é, também tá, a minha, minha visão, acho que é a visão da, da, da, de ambas as empresas que estão aqui hoje. Eu acho que o bate-papo está bom, só que eu acho que é momento da gente entrar no nosso quadro Dizardet. Isabela, o que, que você acha? Vamos seguir com, com esse quadro. A Isabela está fazendo um joinha lá. Vamos <risos> seguir. É uma surpresa para o nosso convidado aqui. Ele não sabe todas as perguntas, mas basicamente só te explicando. E nós vamos mostrar duas fotos. Ok. Duas imagens. Ok. E aí a gente vai querer que você escolha. Você vai ter que escolher okay. um ou outro. Okay. Não vamos colocar você em situação constrangedora. Pode ficar muito <risos> tranquilo <risos> em relação a isso daí. Tá? Mas você tem que escolher e justificar o porquê de um ou outro Ok Isabela, é com você Primeira pergunta De um lado a gente tem câmera 2D E do segundo lado câmera 3D De novo, só lembrando para quem ouviu o nosso podcast tá? vocês O Eric falou um pouquinho sobre isso daí Câmera 2D, ela tem a medição em dois eixos Câmera 3D em três eixos 2D ou 3D? É, ao meu ver, 3D. E o porquê? Ah, porque no 3D a incidência de luz, a incidência de iluminação é um pouco mais, mais fácil, né? Um pouco mais fácil de se tratar, porque geralmente quando a gente trata com uma câmera 3D, ou a gente trabalha com ela linearmente, ou com uma luz estruturada, um projetor estruturado. Então a gente tem uma qualidade de luz maior e as ferramentas são mais acessíveis também. O segundo é uma pergunta polêmica. Você está olhando ali igual do outro, né? Claro, a gente tinha que falar de câmera, né? Mas vamos falar. Foto, iPhone ou foto Samsung? Samsung, sem, sem dúvida alguma, na minha opinião. Ah, é? Eu, por quê? Eu, eu sou apaixonado, é que não estou com o meu celular aqui, eu deixei desligado ali. Eu sou apaixonado por tecnologia, como acredito que todos que estão aqui. Então, te essa tecnologia que eles lançaram de colocar, ter várias câmeras para fazer vários ângulos diferentes, com várias é, distâncias focais, é, é algo diferenciado. E, e eu não troco por nada eu... isso daí isso daí é briga é, é polêmico essa é uma opinião aqui. minha pessoal eu é, a mesma, é a mesma aqu... é a mesma pergunta é a mesma coisa se a gente perguntar se o feijão é do lado embaixo ou em cima do arroz né é a mesma <risos> Exato. coisa Exato. bom, bom para mim tem que ser do lado é, é, cada um vai responder <risos> de uma forma Ex né? exatamente mas eu, eu tenho é, é claro que eu tenho que ser tem que ser justo também que a forma em que a, a, que, a que o iPhone trabalha é muito parecida, só não tem essa característica que a mim me agradou muito, mas pode ser que para muitos usuários eles nem tenham a, a, a necessidade dessa, dessa, dessa funcionalidade. Mas eu vou de, de Samsung sem sombra An de dúvidas. Antes da Isabela passar para o próximo, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o próximo, a pergunta. E lá vem. São Agora... duas pessoas, <risos> dois visionários. Sim. Eu acho que vai ser bem difícil você escolher um ou outro. Agora eu quero ver. Isabela. Vamos ver. Elon Musk <risos> ou Jeff Bezos? Elon Musk. E o porquê? Uh, primeiro que o cara veio do nada. O cara tem... Tudo que ele coloca a mão, ele vira dinheiro. Ele tem, ele tem algumas, alguns ápices. Algumas... Parece que tem hora que dá alguns brancos nele, assim, que ele tem alguma, algumas atitudes que eu não estou tão de acordo mas a forma que ele lida, a forma que ele lidera as pessoas, a forma em que ele, ele trabalha a, a, a instituição, a instituição como um todo é, faz com que faz com que o Elon seja um, um ícone e, e claro tem tem os seus defeitos também, tem os seus deméritos também, mas eu acredito que entre os dois a, o Elon é o que tem mais méritos e menos deméritos, ao meu ver. É, e eu queria colocar um ponto nesse. Em, em ambos, né? Mas, mas essas, vocês me colocaram numa situação difícil, hein? Eu falei pra vocês. Eu, eu, eu, não, eu não sabia, e eu não eu sabia falei dos pra dois. Eu sei que era complicado. E, mas eu falo um negócio pra vocês: é quando a gente analisa a história da, das pessoas de grande sucesso, né? Então a gente pode incluir aí Bill Gates, entre outros, né? É, Mark Zuckerberg, da. Do Facebook uh, Todos começaram do nada Então Um dos pontos muito importantes aqui uh, A gente vem falando muito A gente tem dado algumas palestras também no, no Senai uh, Hoje Talvez os, a, as pessoas não tenham Muita coisa Mas se você tem perseverança é. Se você tem insistência Se você investe em si De novo O investimento em si é, ele é impagável tudo que você investe em você, seja no seu visual, seja no seu conhecimento, seja no, no seu lazer, seja no seu hobby, entre outros, isso só vem a agregar, a agregar valor. Exato. E eles fizeram muito bem isso daí, eles investiram em si, eles investiram naquela ideia que eles tinham e eles conquistaram o que conquistaram. Exato. Então, para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente, continue investindo em si, isso daí uhum. vai realmente trazer muito valor lá na frente é. e, e, e sempre você vai ser recompensado. Exato. É. É, quanto mais você investir, quanto mais você plantar uma semente boa aqui, mais frutos bons você vai colher lá na frente. É, e acho que essa questão de perseverança também e, ah. e a tentar solucionar um problema ou uma ideia onde ninguém vai. Quando a gente fala, por exemplo, do Elon Musk te a Tesla, a gente via em filme, carro autônomo, Exato. não na vida real. E acho Exato. assim, ele teve uma visão de vamos fazer isso de verdade? É um desafio é, enorme, é muito difícil. É, eu, eu resumiria o Elon o em, em uma única palavra, disciplina. Uhum. Ele é uma pessoa que tem uma disciplina extremamente alta. Eu li a biografia dele. Ele, se todo dia de manhã ele pega... Um, um copo, por exemplo, ele coloca sempre no mesmo lugar esse copo, porque quando ele for procurar o copo, ele não vai precisar pensar muito de onde está o copo e vai utilizar essa capacidade cognitiva para outra, outra coisa. atividade. Exatamente. E, e, e eu acredito que cada um nasce com um dom. Todos nós nascemos com um dom. A gente tem que descobrir esse dom. A gente tem que ir atrás desse dom. E todos nós temos. Às vezes a gente tem uns picos altos ou, que, que, de de adrenalina, outros dias são tristes, mas na média nós temos que descobrir, primeiro, qual praia a gente gosta de frequentar, uhum. qual é a nossa praia. Não adianta um cara que não gosta de automação querer trabalhar com automação e aproveitar a, a capacidade que nós temos de pensar e de, e de dar soluções e devolver ao mundo e à sociedade em forma de projetos ou em forma de serviços ou em forma de cuidados com recursos naturais. Enfim, independente de como você vai devolver isso para a sociedade, você tem que fazê-lo e você pode fazer isso. É só ter per perseverança e disciplina. É, então, por isso, uh, sem sombra de dúvidas, o, o Elon é o, é, o meu, é o meu favorito, favorito nesse, nesse ponto. seu so crush. <risos> nem para tanto, <risos> tanto. Nem para tanto. Digamos que o meu crush... Uh, Profissional, vamos dizer assim, é, então né? Tá bom, tá bom. Tá, saiu muito bem da, da, da resposta. Mas esse daqui eu acho que é uma pequena provocação. Essa, é, é, muito legal, muito eu legal. Eu acho que, que é importante a gente colocar um pouquinho disso daí. Vocês só, no deviam, nosso, ter no antes, pra, só deviam ter me falado antes. Acho que não. Só devia ter me falado antes para não pegar entre surpresa, é, né? Não, cara? mas tem que ser. Desse <risos> bom, pessoal, é, estamos sinalizando mais um episódio do Shunk Inovação em Foco. Foi um prazer falar sobre visão mais uma vez agradecendo o Eric e o Bruno de estarem participando aqui com a gente, a Isabela, de estar moderando o nosso podcast. É, eu acho que esse, esse podcast tem um, tem um objetivo único e exclusivo de trazer um pouco mais de conhecimento, trazer um pouquinho de, do que está acontecendo no, no mercado nacional. E é isso aí, pessoal. Eu espero vocês no próximo episódio. E, ah, antes da gente estar tá finalizando, sigam a Shunk nas redes sociais, é, LinkedIn, Instagram... Na, no, no LinkedIn, Shunk Brasil No Instagram, Shunk BR Sigam a gente lá Estamos publicando cada dia mais novidades é, A gente tem muita coisa interessante acontecendo Eric, pessoal, seguir você no, no LinkedIn Sim, é, é, é Eric Santos, né? Ok No meu LinkedIn e da Infaimon é Infaimon visão artificial. Ok. E você, Bruno, como é que faz para seguir você no, no LinkedIn? LinkedIn, Bruno Feitosa. Muito bom, pessoal. Legal, pessoal. É... Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Espero vocês no próximo. Até o próximo episódio e tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.